Sujou. Os em quadro e viram no meu telefone Tô envolvido até umas horas com um sujeito homem Bom suspeito não revela a máscara que esconde A paz e suja Brisa passageira pra salvar fissura Dentro dessa lógica tua peça fura Hoje eu fui na loja os canadere dura Dentro do Corolla argumento é rasura Tentei conversar sobre critérios válidos Só fugi da sua hk pra concentrar no atalho um cara palita que vende um galho Se a semente não vingar, eu aposto no baralho Coringa mesmo, tipo os palhaço do circo infernal Esse teu falso moralismo por aqui pega a mão Hipocrisia com sistema, forma um belo casal Na mão do povo, pelo certo, vocês não valem o real Vou mandar botar platina na, na em os pão na mão dos verme, playboyzada não chave, tem Droga de monte pra essa rapaziada Fim da noite o demo canta, toda calma roubada, amém que Deus me proteja, comida na mesa. A segurança eu passo toda segunda-feira. Assista, me odeia, os verme na volta. A quebra a falsidade sempre acaba em peneira. Laroyê yeah, mãe, o descarrego vem de praxe pra mulama o champanhe. Nesse cruzeiro tem charuto de monte. Um horizonte de oferenda pra quem chu me acompanha. Longe de qualquer com quem me perturbou. Longe de gincém, com chá de cabro-bró. Praias nordestinas, sal de marabu Brisa cristalina a vista do farol Deitado sob as dunas de areia Os passa, o torro, o de moco, beck na meia Quer me enquadrar, saiba que a força rodeia Te batuque, arrasta, pare, o baixa corre na veia Tô envolvido até uma horas com um sujeito homem Com suspeito não revela a máscara que esconde a face suja